Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais um vídeo de Genshin Impact, esse jogo que, mano, tá todo mundo viciado, eu não paro de jogar, se você ainda não viu as dicas básicas aqui no canal, clica no izinho aqui em cima pra você acompanhar. E hoje eu tô com algumas outras coisas para ensinar pra vocês, hoje a gente vai falar de coisas que o jogo não te ensina. Lembrando que aqui também são dicas também, mas são dicas mais de tipo de gameplay, assim, de mecânica, Ah, alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa e tal, beleza? Eu vou tentar explicar aqui, mano, o mais miudinho possível pra vocês entenderem tudo. Let dance If I tell you the story of the Bom, acho que a primeira coisa que todo mundo quer saber é como faz pra upar depois do rank 25. As missões começam a acabar, as quests começam a acabar, começa a ficar mó difícil pra todo mundo upar, né? Passar do rank de aventura 27, 28, a hora que você chega no 30, então aí já vira o inferno. Bom, vamos lá que eu tenho algumas dicas pra vocês. A primeira e mais básica, dica de todas, é fazer todas as quests de histórias. Obviamente, pegando todas, conversando com todo mundo, indo pra todas as linhas de história que dá pra você ir e tal. São quests que são fáceis de encontrar justamente porque são as primeiras que vão popar pra você lá no seu diário de missões. Ou até no mundo mesmo, são aquelas amarelas Que vão acabar poupando, faça todas, converse com todo mundo Até o final, acho que tem, tem até rank 29, 30 aí pra você fazer quest de história Então tem bastante coisa pra você fazer e Em segundo lugar, a gente tem aí as missões De mundo, que são as missões Aí, tipo, as side, side quests Sabe, aquelas exclamações azuis que você vai encontrando Pelo mundo, tem essas quests também Que dá pra você fazer e tem um monte de coisa E claro, obviamente, todas elas te dão Às vezes 200, 300 XP, 100 XP Tem a baú pra abrir no meio, elas acabam dando mais ou menos Mas elas ficam na média de 500 então tem bastante pra você fazer Em terceiro lugar, a gente tem os Anemóculos e os Geóculos pra ficar pegando Que são aqueles itens que você usa pra Upar as estátuas dos sete deuses Aí, né? Dos sete, né? Eu não sei se são Sete deuses se são sete guerreiros, mas do, Dos sete, né? Que são aquelas estátuas Que você pode colocar tantas coisas de gel Quanto as coisas de Anemo, então você é, Upando elas, encontrando todas elas é, Você consegue upar essas, essas Estátuas. Ah, Gabo, mas é muito difícil Encontrar essas coisas, tem que ficar Procurando o mapa inteiro e tal. Agora a gente vai para minha segunda dica de hoje que é justamente usar um mapa interativo do Genshin Impact, velho, é um mapa muito bom, é, tá aí na tela para vocês, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês acessarem o link, e lá tem tudo, velho, tem onde estão todos os minérios, onde estão todas as flores, onde estão todas as sidequests, é muito fácil de usar, e se você logar com uma conta Google lá, se você tiver desde o começo, loga lá com uma conta Google, ah, Gabriel, é, gostosinho, arroba gmail.com, coloca sua senha lá, e aí no próprio mapa você consegue ir marcando as coisas que você já encontrou, as coisas que você já fez, e ele vai apagando no mapa. Então, em vez de você ficar anotando tudo, você consegue ali no mapa mesmo, tipo, ah, isso aqui eu já peguei. Anota ali, coloca, tipo, marca Marca como já encontrou, marca como já encontrou. É tanto pras, pros minérios, né? Que minério, beleza, ele vai ficar, ele vai ficar respawnando, né? As flores também. Mas alguma side quest, alguma anemo que você já pegou, é legal que você já consegue ir marcando ali e ver qual, o que você já pegou, o que você não pegou ainda, né? Pra você conseguir avançar no game, obviamente. Uma coisa muito importante que a galera sempre me pergunta no início, né? Depois de, de ranquear, tá no ranque alto tal, legal, maneiro, mas agora, quais heróis eu uso, Gable? Tô na na dúvida, qual que é melhor e qual que é pior, gente, tem um site que chama Genshin.gg, tá aí na tela pra vocês também, que ele tem um tier list de todos os personagens de Genshin Impact, indo aí de uma tier list do rank S ao rank D, do pior ao melhor, então você consegue ver quais heróis são os piores, quais são melhores, e não só isso, ele não te diz só que é ruim e pronto, ele te justifica, ó, esse aqui pra explorar, pra tal coisa, pra tal coisa é melhor, esse aqui pra tal coisa, tal coisa, tal coisa é meio ruim, esse aqui, e aí você consegue montar sua, sua build, não necessariamente precisa ter só ranks A, ou ranks B, ou ranks mas ali você já consegue ter uma ideia Mais ou menos de qual build é forte, eu por exemplo Tô usando três perso um personagem Rank S, um personagem Rank B Que acho que é o Traveler, né, o normal E dois personagens de Rank A, que é Shanlin e a Fiche, e cara, tá sendo muito bom Eu tenho uma, uma PT muito boa Ataca, ataca muito forte é, a, O elemento, né, a, o combo elemental Deles é muito foda, então a, Acaba sendo muito bom aí, mesmo assim misturando é, ranks diferentes de personagens E como eu falei dos combos de elementos Outra coisa é que é muito bom você ficar muito atento atento, que o jogo te fala muito pouco e que é muito importante, faz toda a diferença na hora de uma Fight Clan é o combo de elemento, tá? A gente Eu não tô falando aqui da ressonância elemental ainda, tô falando mais de combos. O que, que é ressonância elemental, Gabo? Ressonância elemental é tipo um atributo que você tem a mais quando você consegue colocar, ó, tá ali no cantinho, tá vendo ali em cima, ó, ressonância elemental, e ali ele te dá, várias, te dá várias opções de elementos que você pode misturar pra ter alguns efeitos. Então, por exemplo, você pode misturar dois de elétrico pra ter um efeito X, você pode misturar dois de vento pra ter um efeito Y, dois de fogo pra ter o, o, o o efeito Z, e aí você, ou ter Um de cada elemento, pra você ter um outro efeito Diferente, então, tudo ali, é a ressonância Elemental, é ali que você pode escolher mais ou menos é, até a sua base de build, né Putz, quero fazer uma base anemo, quero fazer uma base De elétrico, quero fazer uma base de fogo, ali você consegue Ter uma build, uma base de build Pra já ter ideia de, do que construir Pra depois seguir os próximos passos, né, e com isso Também, obviamente, melhorar o seu Combo de elementos, o que é o combo de elementos Quando eu falo isso? O combo de elementos é justamente você ter Um elemento, por exemplo é, Fogo e vento, que vão se misturar e dá um novo golpe pra você Então por exemplo, você taca fogo na grama inteira Tem aquele monte de inimigo. você taca fogo na grama inteira Eles já estão é, efe é, sob efeito de queimado né? Justamente porque eles estão no meio do fogo Mas se você joga um elemento ali que é o vento Ele não só expande aquela área do fogo Como ele ainda comba Ele mistura esses dois efeitos O do fogo e o do vento pra dar um combo ainda maior E aí você tem os outros combos de elementos Que é muito bom você ficar atento Por exemplo, água e eletricidade Justamente porque água conduz melhor eletricidade Água e fogo que causa explosão na hora do contato. Você tem também fogo e gelo Que ele dá uma outra opção de encontro Então são efeitos que são muito legais E é sempre bom você ficar muito atento a cada um Às vezes você tira 10 minutinhos do seu jogo Pra você chegar no cantinho do mapa e usando um de cada vez Pra você ver o que cada um, o que, o que causa Cada um dessas misturas de efeitos Puxa, é muito foda e vai te ajudar muito na gameplay Justamente que você vai ver o um inimigo e vai falar Beleza, esse aqui eu sei que o melhor combo é esse e esse Putz, aquele outro ali o melhor combo é esse e esse Ah, aquele outro ali o é melhor esse e esse E aí você vai construindo até o seu combo Você já consegue até prever antes mesmo de como vai ser a batalha só de olhar de longe os inimigos você já sabe o que é melhor e o que é pior usar, então os combos de elemento e ressonância elemental são duas coisas muito importantes de ficar ligado, clã. Uma dica muito legal também é que a gente tá acostumado normalmente, né, na hora da gente é, tá passando por algum lugar, a gente vê uma pedra, vê ali uma coisa pra minerar, o que a gente faz? A gente pega aquele nosso personagem de gel, né, eu normalmente uso a Noelle, aqu aquela empunhadura, né, de duas mãos na espada, por exemplo, ou numa massa e tal, e aí eu, eu minero com ela, eu vou batendo com ela nas pedras e vou pegando ali a, a, a, a, os minérios que eu quero pegar. A, o minério mais fraco que a gente tem é o de pedra normal, né, aquele meio de carvão, uma pedra normal, e o mais forte que tem por enquanto que eu encontrei é o de cristal mesmo, né, que é aquele azul. E eu, toda vez que eu ia pegar o azul, eu tinha que pegar a Noelle justamente pra minerar mais fácil, mas eu descobri que se você der o ataque, né, sabe aquele ataque aéreo que você tá voando, ou por exemplo, você consegue dar um pulo e dar o ataque pra baixo, esse ataque ele arranca metade da life, aí, metade da, da vida, né, metade da energia aí de um cristal azul, velho, então se você quiser minerar de um jeito mais rápido, normalmente ele fica perto de paredes e tal, ao invés ao invés de você mudar a PT, e aí espera carregar, é, pega a Noelle, bate com a Noel, depois volta a TP, a, a PT pra onde você queria, tal, você pode simplesmente linchar ali de ataques aéreos a pedra que ela vai brotar e vai conseguir, você vai conseguir minerar do mesmo jeito, e até às vezes até mais rápido aí do que você minerar com a Noel. Uma coisa muito importante também que todo mundo acaba esquecendo de analisar, né? Ali no menu, hora que você abre o menu, você tem várias coisas: tem atributos, artefatos, magias, muda ali de herói e faz a build. Não sei o que, uma coisa que todo mundo esquece de ver e é muito importante ficar atento são os talentos. Os talentos, eles são justamente, assim, essas, essas, é quase uma... Como eu posso dizer? É quase uma passiva, sabe? Mas ele aumenta o dano básico, aumenta o dano ali daquela sua magia, dá mais dano aí. É quase você upar o level das suas magias, tanto as básicas quanto, as, realmente, as habilidades que estão, assim, visualmente pra você ver. Então, você ficar muito atento nos talentos é muito importante, porque eles não exigem muita coisa pra ser upados, vai exigir muito dinheiro também, né? Tem que tomar cuidado ali com o dinheiro que você tá usando, né? Que é um recurso muito importante. O dinheiro, na hora que a gente tá falando você tem de sintetizar itens e o papel personagens, tá sempre bom ficar de olho no dinheiro mas você é, ficar de olho nos talentos pra você ver o que você quer upar, o que, que é melhor você upar eu, por exemplo, tenho uma personagem que é só de cura putz, eu só upei o talento dela de cura, tá ligado? acaba sendo melhor, então os talentos é um negócio que eu só fui ver no meu late game fui perceber só depois, mas se você pegar desde o começo você veja que o seu desenvolvimento no game vai ser muito maior, então fique atento nos talentos, vem, vem que eu te encho de talento ah, ah, ah, ah, se você lembra desse comercial, deixa nos comentários uma coisa importante de lembrar também é o uso das resinas, já falei disso lá na, na, Nas minhas dicas básicas de Genshin Impact Se você ainda não viu, clica no izinho aqui em cima Pra não perder esse vídeo, mas o que são essas resinas? As resinas, pra quem é que tá acostumado a jogar celular Já viu isso em outros jogos, é como se fosse a energia Do Candy Crush, sabe? Que tipo, te limita A jogar, você pode jogar tipo, meia hora por dia Porque acaba as resinas, ou você pode jogar Tipo, cinco energias por dia, porque acaba Aqui no Genshin a gente também tem 120 Resinas todos os dias aí, todos os dias Mais ou menos, a cada 16 horas, porque uma Resina é, surge pra você a cada 8 minutos, então no total são 900 60 minutos pra completar 120 resinas, o que dá o total aí de 16 horas de espera pra completar todas, mas você não precisa usar todas pra completar todas, você pode ir usando e ela vai carregando mesmo assim e as resinas ela, elas são um, um recurso que diariamente você tem ali que você pode ir usando pra upar, é, essa dica também ela tá junto com aquela dica pra upar até o rank 30 upar depois o rank 30, mas usar as resinas acaba sendo muito bom, porque com elas você faz aqueles boss limitados né, tipo o lobo por exemplo, ou até a toca do storm terror né, que é aquele dragão gigante, você consegue fazer uma vez só por semana, pelo que eu entendi A cada 130 horas, e aí você usa 40, 60 resinas pra Abrir o baú desses boss E pegar o XP que eles estão Te oferecendo, então aí você usa essas resinas Mas aí, isso que é legal, você pode usar a resina agora usa 20 agora, duas horas fora do jogo, volta Aquelas 20 recuperaram, você pode upar de novo Os eventos de resina no late game, eles acabam Sendo os únicos eventos que te dão XP de aventura De um jeito mais fácil pra você upar Então, acaba sendo uma saída melhor aí Pra você upar, claro, não recomendo usar Todas as suas resinas, é, refinadas, tá ligado? Aquelas meia-lua pra ficar juntando mais resina. Porém, se você tiver num, numa, num grind legal aí, falta pouco de XP, tá? usa umas resinas finas lá pra recuperar mais resina e você conseguir fazer mais boss. Mas eu recomendo ficar usando não, justamente pra você usar nesses momentos mais estratégicos. Puta, falta pouco de XP, falta 100, falta 200, vou usar agora justamente pra conseguir upar aquele tanto que falta, mas não pra subir um level inteiro, porque senão você vai usar muita coisa de resina. Bom, uma coisa muito legal de falar é que no Genshin é um mapa, o um mapa é gigantesco, né? Vocês percebem que tem NPC por tudo quanto é lado, alguns te dão quest, alguns te dão coisas, e é sempre interessante você prestar atenção em NPCs que tem, durante a fala, um baúzinho pra você clicar, porque eles te dão algum tipo de item mesmo que seja um item normal, ele acaba ajudando você pra você upar um outro item, deixar o um outro item mais forte, então é sempre bom ficar atento nesses baús, e também conversar com a maioria dos NPCs, porque alguns deles te dão recipes, né, te dão receitas de comida específica, às vezes melhor pra estamina, melhor pra ataque, melhor pra defesa então é muito bom você ir meio que falando com todo mundo, tá ligado justamente pra você ter noção tipo e saber, né, onde você consegue essas receitas diferenciadas aí, mas pra isso eu tenho que falar com todo mundo, eu não lembro exatamente onde estão todos no mapa, claro que com uma pesquisa aí no Google você consegue encontrar todos mas já que você tá explorando mesmo, vai conversando com todo mundo que alguns deles têm presentes pra te dar. Essa dica também é uma outra dica que eu dei lá no meu guia de, com dicas básicas, né, dicas essenciais de Genshin Impact é uma dica bem simplinha, mas é que é bem legal, que é tipo quando você estiver voando e estiver acabando a estamina você atacar pra baixo, você não leva dano de nada, né, você não leva dano de queda, então você pode ir no meio do voo atacar pra baixo, justamente pra você não perder vida, não cair lá de cima e perder seu personagem, perder um tanto de vida, ou realmente matar o personagem sem querer, né e essa pra acabar, a dica final de quem tá upando, quem quer upar pro rank 30, tá achando difícil upar, tal, uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer, clã, como o Genshin, ele é um jogo de celular então no começo ele tem bastante coisa pra fazer e depois ele vai, né, ele é o conteúdo também, ele tem um conteúdo que vai ser atualizado ao longo dos meses, ao longo do ano, então é interessante que ele não, ele não quer você jogando todo dia e nem você também quer ficar jogando, né, todo dia de Genshin Impact, por mais viciado que você seja às vezes 12, 13 horas de jogar por dia aí mano, nossa, vai mó tempo, às vezes você não tem esse tempo e tal, então como ele é focado pra celular então o sistema que ele funciona também é de celular então é legal você lembrar todos os dias, por exemplo, pra continuar subindo o ranking, mas de fazer as suas quests diárias é um negócio que todo mundo esquece, não percebe que tem mas são essas quests roxas que tem no mapa as quests roxas que tem no mapa, normalmente elas são 4 por dia, ou você também pode apertar ali, se você apertar o Alt, foi for no livrinho ali em cima, tem ali né, As expedições, são 4 por dia que você Pode fazer, ganhar 225 De XP por cada uma, XP de aventureiro E depois voltar pra cidade Ou pra Liyu ou pra Mondstadt, pra entregar Essas quests e ganhar mais XP No total, assim, pelas minhas contas Ela dá aí 4, de XP Todos os dias, então se você, por exemplo Fizer todas as resinas e todas as Quests XP por dia, dá quase 2000 XP por dia Sem fazer quase nada, além de As quests diárias e todas das resinas, então é, é pouca coisa que você tem que fazer, né, pra conseguir bastante XP, é bastante XP em troca de poucas atividades que você tem que fazer, Ali, é claro, de fazer aquelas outras que eu já falei, encontrar Nemóculos, encontrar Geóculos, upar as status do set, encontrar as World Quests, tem muita coisa pra você fazer pra upar, mas essa dica acaba sendo essencial de fazer as quests diárias, justamente porque todo dia ela vai estar tá ali, todo dia você vai ter é, 1400 XP, né, além das resinas, mas todo dia você vai ter 1400 XP pra pegar com as quests diárias, e depois com a entrega dessas quests aí, lá no seu, no seu negócio de expedição lá de, da cidade se tiver, Clã, espero que essas dicas tenham ajudado Espero que vocês tenham jogando muito Genshin Deixa aqui nos comentários mais dicas, mais coisas que vocês descobriram Mais coisa legal, mais curiosidades Eu tenho jogado bastante, descoberto bastante coisa Assistido muito conteúdo Assistido muita live, trocado muita informação Sobre Genshin, então sempre que tiver coisa nova Eu quero trazer pra vocês aqui Lembrando que no dia 11 de novembro tem o patch 1.1 do Genshin Que vai adicionar um monte de coisa nova oito jogadores, área nova do mapa Então a galera que já tá no hype aí E tá tipo meio travada no jogo, segura a onda Vai o pano aí, seus suas de ar. Só pra você não, não ficar de saco cheio do jogo Joga uma horinha por dia, vai pegando as coisas que tem que pegar pra ir roupando. Porque dia 11 de novembro Tem coisa nova em Genshin Impact Clã, muito obrigado a todo mundo que assistiu Um grande beijo pra vocês Não esqueça de compartilhar com seus amigos essas infos Valeu, até o próximo vídeo e eu Fui!